Cara, eu vou ligar minha embreagem, não, vou tirar a embreagem, vou deixar só o câmbio manual, porque esse carro aqui, ele é de corrida, né, o câmbio dele é moderno, então não tem necessidade, é perigoso apagar. Vamos fazer aqui, ó, cinco voltas em Road Atlanta de protótipo da Chevrolet, esse carro aqui, ó. Essa sala tem punição para quem bate e para quem sai da pista. Todos os carros são iguais e sem configuração de tunagem. Tem 17 na sala, 1 hora da manhã. Na Global Cards ainda tem é... Forza Motorsport. Ainda tem. Bora. O esquema desse carro é não deixar ele desacelerar, porque ele perde pressão aerodinâmica, aí ele escorrega. Você tem que confiar. Tem que confiar que ele vai. Confia que ele vai embora. Ele vira demais. Em baixa velocidade tem que acelerar ele um pouquinho devagar, porque em baixa velocidade ele tá sem pressão aerodinâmica, né? Tem para PC. Para, acho que quando você compra o Forza Motor Sport para Xbox ele vale para PC também, porque eu não tinha comprado para PC. Entendeu? É pros dois, né? O digital. Bora. ah, <risos> não, minha corrida, minha corrida, cara. <risos> Foi nada. O se jogou, se jogou. jogou contato, contato veio. Viu que o juiz tá marcando tudo. E pulou. Espertou o juiz, não marcou nada. Eu daria amarelo por simulação. Obrigado, Patrick, pelos bits. E olha lá a briga. Vou ganhar posição aqui, hein? Ei, sai pra lá, rapaz! Opa. Ah, não, velho, que vacilo, hein? O cara vazou. Carro rápido, mano Tirei dois segundos dele? Ah, então talvez dá, né? 5 voltas Acho que não dá não Nessa parte aqui o cara é bom, hein? Acho que ele tinha errado. Ele tinha errado. Nossa, ele está com é, um segundo e meio de punição. Tem que encostar nele pra me ganhar. Hum, encostou, hein? Cadê o vácuo? Nossa senhora, que corrida! Essa aqui foi épica, hein? Caraca...